Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Estou aqui com aqui a menina ali, Jonathan. Estou aqui com o Mel, que é o trio Parada Dura. <risos> e hoje, gente, nós estamos tá aqui para mostrar para vocês umas coisas no parque. Hoje é feriado, não no dia que eu tô postando o um vídeo, mas é feriado de carnaval. Eu não aproveito o carnaval, mas ou menos o parque a gente tem que dar uma passadinha, porque não tem escola, não tem nada nessa cidade. As coisas aqui da cidade fechou tudo. Mas a única coisa que eles não tirou de nós foi o parque, né? E hoje eu vou estar tá mostrando pra vocês um bocado de coisa. Vou estar tá mostrando uma lente que eu ganhei do meu tio. Ele me deu essa lente que é pra me testar nos vídeos, vamos ver, né? Diz que ela mostra tudo, mostra a paisagem toda aqui atrás de mim. E vão mostrar, gente, esses, essas coisas, eu tô refazendo esse vídeo. Eu vou refazer um cad de vídeo aqui que eu fiz no parque, um cad de vídeo que eu fiz nas praças aí. Eu vou estar tá refazendo tudo. E o vídeo do parque é um dos primeiros que vai refazer. Tem um trem aqui em mim, não sei o que que é. E antes eu estar mostrando essas coisas, vocês precisam estar tá inscritos no canal. Se inscreva no canal, deixa seu like, envia esse vídeo pra um cara de amigo seu. Vocês precisam estar inscritos, gente, senão não dá pra me mostrar. Ajuda o canal a crescer e vamos mostrar essas coisas agora. Ó, oh, gente, já comecei a gravar com a lente que meu tio me deu. E não é verdade, gente, que ela dá pra mostrar as coisas tudo, ó. Chama olho de peixe, 180 graus. E eu gostei bastante, ó. Mostra tudo lá atrás. Acho que eu não coloquei direito, ó. E aí, gente, eu gostei bastante dela. Os meninos tá ali atrás, ó. Olha, gente, que benção. É bom mesmo, mostra o parque inteiro, só em uma única tela. Mas vou mostrar eu vou mostrar pra vocês um cara de coisa aqui. Vou contar pra vocês alguma história também. Que não adianta só eu mostrar. Eu tenho que contar também. Tem que ter um dedo meu no meio. Os meninos falou que ia me ajudar a gravar, mas olha onde que está. Esse tá é tá brincando. Mas não dá, gente. Eu falo pra vocês que eles não querem gravar. Vocês ainda acham que é mentira. Mostra o Davi, mostra Fulano e tal. Mas eles não querem, gente. Infelizmente, eles não querem gravar. Não é culpa minha. Eu vou mostrar como que o parque tá hoje nesse feriado de terça-feira pra vocês verem. Diretamente de Brasília. Brasília de Bocaiúva, né? Olha aí, gente. Não tá aqui as duas crianças, ó. Irresponsável. <risos> olha, gente, como que tá o parque hoje aqui. Ali é o banheiro do parque, se vocês não sabem. E aqui tem uma zar bonita. Deixa eu chegar pra trás. Olha aí. Uma zarra mais bonita. <risos> tô brincando, é assim? E olha, gente, como que tá o dia hoje. O dia hoje tá mais ou menos, tá nem nublado. E também não tá aquele dia assim... Ensolarado, né? Lá em cima tem umas pessoas jogando bola Não gosto muito de futebol, não sei nenhuma regra do jogo E tá aqui a cachorra mais querida do YouTube Que vocês tanto pedem Hoje ela quis aparecer, eu paguei o cachê dela de 500 milhões Só pra ela dar oi pra vocês e dar tchau Dá um tchau aí pra Esmel. Eu tava reparando esses dias, nos vídeos aí vocês comentam só Cadê Mel, cadê Mel? Parece que vocês gostam mais de Mel que de mim Ai gente, vergonha, eu, eu esqueci de gravar em público Vocês acreditam que eu tava gravando e eu esqueci o que eu ia falar? Mas isso é vergonha, viu? Depois do YouTube, velho criou vergonha de gravar vídeo. É porque o canal virou de família. Quando o canal vira de família, a gente vai ficando com vergonha um pouco. Aqui, gente, eu tô num lugar aqui que é só mato. E eu coloquei mel aqui em cima da mesa. Porque se eu perder mel, é tanto couro que eu levo que vocês não têm ideia. Aí, mel, ó. Dá um oi pra esse, princesa. É uma princesinha sim, gente. Como que não fala que é? Como diz minha avó, não leva a cachorrinha pra judiar, não. Mãe, acha que quando a gente vai passear com mel, ela acha que a gente fica batendo em mel, gente? Como que pode uma coisa dessa? A cachorra tá quieta no lugar dela, você chama cachorro para pra passear só pra bater? Não existe isso. A não ser que a pessoa é um psicopata também, né? Que tem prazer de bater no cachorro. Mas esse não é meu caso, né, Mel? Vamos testar se Mel é uma cachorra assim que tem medo de mim, né? Ou se ela é uma cachorra assim que me ama mesmo de verdade. Você gosta de mim, Mel? Gosta, Mel? Vem cá. Se ela... Aí, ó. Aí, gente, ó. Eu chamo, ela vem. Ai meu Deus, já pensou se Mel pula de uma altura dessa? Pensou, Mel, você cair daí de cima quebrar uma patinha? Mãe também quebra minhas duas pernas. Eu nem sou doido de deixar ela cair daqui. Ô Mel, eu sou bonito? Se eu for bonito, você vai olhar pra cá. E se eu for feio, você vai olhar pra cá. Mel! Ah não, Mel, o que, que é isso? Eu sou feio. Depois fala que os animais não entendem as coisas. <risos> Como que não entende, gente? vocês bem, eu fiz o teste com ela. Vamos fazer de novo. Mel, se eu for bonito, você vai olhar pra cima. E se eu for feio, você vai olhar pra baixo. Mel. Ah, não. Ah, não, gente. Você está de prova. Depois que a gente pega uma coisa dessa aqui e bate, minha mãe também me bate. Então é melhor deixar ela quietinha ali. Deixar ela ali em cima da mesa quieta e sumir no mundo. Tô brincando. Eu também não tenho coragem de abandonar ela, não. Eu vejo muita gente fazer maldade com os cachorros, com os bichos, mas eu não tenho coragem. Ô, oh, Mel, mas é sério. Você não, eu não sou feio, Mel. Eu sou desprovido de beleza. Eu sou carente de beleza. Ah, o Mel... Gente, Mel pulou dali de cima, vocês acreditam? Tá vendo? Ela quer suicidar e, e depois mãe me bate ainda. Mas a cachorra não tá aguentando mais ficar em casa. Cachorra já tá ficando depressiva. A Mel não sai pra canto nenhum. Quando ela chega, a sair pra rua. A gente vai lá e dá umas palmadas nela. Mas ela não sai muito pra rua, não. Só quando ela vê um cachorro assim mais bonito. Você vê que até o cachorro é mais bonito e você não. Aí, gente, o que, que essa cachorra fala comigo? Não, Mel, eu não quero nem saber mais de mais papo com você, não. Você tá abusando demais, minha cara. Pode sair daqui. Não, você tá abusando demais. Você falar que o cachorro é mais... Não, eu não acredito numa coisa dessa, não. Não sei quem é mais doido, se é eu ouvindo a cachorra ou se é a cachorra falando comigo. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui em cima, porque a vida não é só baseada em conversar, conversa, conversa, não. A gente tem que mostrar umas coisinhas também. E eu nem sei onde que os meninos estão tá andando. Da raiva é isso. Depois que a gente cisma de não trazer, a pedra é ruim, a pedra é isso, a pedra é aquilo. Mas eles não vê que é isso que dá trabalho. Ali, gente, ali tem um brinquedo, ali tem outro, tá tudo estragado também. Ali tem um escorregador. E ali, gente, tem... não sei se é gangorra que fala. Não lembro, não. É trenzinho que chama. Gangorra é aquele outro ali. E aqui tem essa planta. A planta não é tão bonita, não, mas o vasco é bonito, ó. Todo cheio de pedra. Gente, eu, eu sou uma pessoa muito irresponsável. Eu tô gravando, enquanto eu tô vendo Davi voando no balanguer. Davi não tá andando de balanguer, não. Ele tá voando. Vocês acreditam, gente, que eu só tô vendo a sombra dele passando. Depois que cai, quebram um, bem uns dois dentes. Fala que a culpa é minha. Esses, é, ontem, foi ontem, segunda-feira, Cauã Sena, aqui do YouTube, ele é baiano, você sabe, né? E na Bahia o que mais tem é praia. É praia e acarajé. Tô brincando. Sem preconceito, calma. Ele perguntou não de que eu tinha passado o carnaval. Eu falei assim que eu não gosto muito de feriado no meio de semana, e muito menos que é carnaval, né? Eu não... Num curto carnaval, até porque eu sou da igreja. Aí, gente, o Cauã disse que tinha passado o dia inteiro na praia. Chegava a estar tá bronzeado. Como que pode, né, gente? Eu, enquanto eu, tinha andado o dia inteiro no sol. Cauã lá bem, tomando água de coco na praia. Olha, gente, a ponte. Vamos passar mel. Passa a senhora primeiro. que é a senhora que é bonita, né? Eu sou feio. Agora essa ponte tá aí balançando, misericórdia. Prefeitura, prefeitura. Olha, gente, como tá a vista aqui, ó. Vocês veem. Deixa eu girar aqui. Cadê Mel, gente? Ah, tá aqui. Ai, meu Deus, meu coração. Jesus, meu Deus. Aí, gente, eu tô conversando demais. Gente, mas o que eu percebi dessa lente é que ela não foca direito nas coisas atrás. Mas dá pra vocês verem bem, ó, os lugares tudo, ó. Parece que embaça, assim, né? Mas eu gostei. Eu tô sentindo que esse vídeo não tá ficando muito bom Mas eu tô aqui, né, fazer o que agora? E me deu uma dor de cabeça, eu tomei um remédio, eu tô com sono também Aí quando eu tô com sono, eu não falo por mim Gente, eu não vou ler não, porque tem umas pessoas ali que eu não conheço E eu não gosto de enturmar muito não Eu sou daqueles que reclama que não tem amigo Mas quando alguém chega pra fazer amizade Ou pra começar eu falar le Levem Mas aqui, gente, ó, aqui é uma pista de skate No outro vídeo eu mostrei eu descendo e subindo aqui, aqui. Ela é alta Deixa eu mostrar aqui a pequena, tem a pequena e a grande que Acho que é pra criança, né, que gosta de andar de skate Olha aqui Olha, Aquela ali é a menor E aquela ali é a maior Isso daqui eu não sei pra que que é não, mas quando chove isso daqui é de água Vai que é uma piscina coletiva, né Aqui, gente, ó, aqui tem uma estrada que sai lá pra rua Mas ninguém abre esses portão, não E ali, gente, é um escorregador gigante Eu acho que tem mais de dois metros E eu vou subir lá com vocês até o final do vídeo Só pra acabar a minha graça, já teve um ali que subiu Aí, gente, desci. Tem uma mulher ali, gente, que pegou e falou que ela gostou foi do ladrão. Até ser assaltado uma praga dessa, né? Quem gosta de ladrão é porque nunca foi roubado. Deixar no dia que ela ser roubada para pra ver. Eu vou perguntar ela, você gosta de quê mesmo? Polícia. Ai, ah, gente, eu sempre refaço os vídeos que eu gravo aqui no parque. Porque é os vídeos que mais tem visualização aqui é o do parque. Eu tava falando, gente, cortou aqui. Deu uma memória cheia, mas é porque tava salvando o cartão. E um cadinho chegou aqui foi por causa do vídeo do parque. Então muito obrigado vocês, e eu tô gravando esse vídeo aqui. Obrigado vocês que me assistiam naquele celular velho. Hoje eu tô aqui com um celular bom, que é uma maravilha, é de última geração. Pra mim é, pra quem saiu de um telefone ruim, que tinha 8GB, e hoje tá num telefone aqui bom, né? Eu digo bom, não é um iPhone, mas é um telefone bom. Então hoje eu tô aqui com essa qualidade aqui boa pra vocês, e muito obrigado, gente. Espero que o nosso canal cresça, cresça mais para que mais coisas acontecem em minha vida. E espero que vocês tenham gostado, se divertido através desse vídeo. Gente, assistam os vídeos, toda semana eu tenho postado um vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido através desse vídeo. Foi um vídeo assim rápido, mas somente vocês verem meu feriado mesmo. O feriado aqui foi sem nada. E assista o vídeo bônus aí. Toda vez eu quero deixar um vídeo bônus aí pra vocês. E até a próxima, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E ajude o canal a crescer. E até a próxima.